Olá pessoal, bem, venho falar sobre o curso profissional Técnico Auxiliar de Saúde. No curso aprendemos a prestar cuidados de higiene, alimentação, hidratação e conforto a qualquer faixa etária. Os utentes podem ser crianças, jovens, bebés e adultos. Também aprendemos a prestar primeiros socorros, a realizar suporte básico de vida e a prestar cuidados na saúde materna e infantil. Para sabermos como lidar com os utentes, aprendemos áreas técnicas e estratégias nas disciplinas práticas, higiene, saúde, gestão e organização dos serviços e cuidados de saúde, COS, e comunicação em relações interpessoais, CRI. Os nossos estágios ocorrem no segundo e terceiro ano em hospitais, lares, centros de dia e clínicas. Por exemplo, no Hospital Santo André, estagiamos nos seguintes serviços, urgência pediátrica, cardiologia, ortopedia e obstetrícia. Os professores são muito bacanas e são eles que nos acompanham e apoiam ao longo da nossa formação, o que permite concluir o 12º ano com muito sucesso e, óbvio, boas notas. Ah, quase me esquecia! Também temos estágio Erasmus no estrangeiro com tudo pago!